Aos olhos da compreensão. Não existe aparência. Não se faz forte o imponente. Só se faz presente. A emoção. Ver o belo. É vasculhar o desconhecido. É olhar de novo o que sempre esteve perto. É cultivar em si o amor. Doce sabor da vida. Doce vida. Nos dá ilusão. Apreciamos outras formas. Aparências. Objetos. Animais e negamos a nossa própria raça, um olhar de afeto, de apreço, acabamos em sermos cruéis, conosco, com o semelhante, impomos lógica, estética, perfeição, erramos dia a dia, odiamos e nos fazemos de donos, nos enganamos, e então nos cobramos felicidade, amarga é a nossa felicidade, preconceituoso o nosso alimento, selvagem o nosso instinto, inimigos já nascemos, inimigos, rivais, desonestos competidores, desobediente criação da natureza, oscilando entre os espinhos, e as flores.